tudo bem? Quero falar sobre esse livro que foi lançado em 1998 pela editora Desnível em Madrid. A editora Desnível ela tentou e fez isso brilhantemente. Reuniu no mesmo livro tudo, praticamente quase tudo relacionado à atividade de montanhismo. Desde o trekking, desde o hiking, desde o camping, escalada em rocha, escalada em gelo, etc. Tudo que precisa saber sobre essa atividade. E desde 98 ela sofreu, ela recebeu sete edições essa aqui é a sétima edição mínimo sete edições revisadas e ampliadas e existe a versão desse livro tanto para o espanhol né, castelhano é a inglês essa é a versão em espanhol que foi me foi trazida pelo meu amigo Félix quando ele visitou a livraria essa versão é, em espanhol do montanhismo a liberdade dos cumes né é, ela é fácil de ser assimilada por nós brasileiros é uma língua muito próxima então dá para entender bem dá para compreender bem principalmente se você já estiver dentro da atividade vai entender melhor ainda ok é um livro de mais, de mais de 700 páginas, que reúne muitos assuntos, que eu vou mostrar aqui já já. E quem quiser adquirir esse livro, entra no site da Desnível e pode comprar online com eles. Tanto a versão em inglês, quanto a versão em espanhol. Okay? Então, quero mostrar um pouquinho deste livro. São 701 páginas que falam desde fundamentos do montanhismo, tudo o que você precisa saber sobre investimentos é, vestimentas, né, roupas, uh, botas, equipamentos, mochilas, sacos de dormir. Né, é, passa por um, uma boa base de orientação, navegação, né, é, controle de deslocamento na natureza, controle de, é, de movimento. É, é, gestão de riscos, né? então passa por é, princípios da escalada, escalada em rocha, escalada alpina, escalada na neve, escalada no gelo, escaladas é, em expedições, né? como montar expedições, é, gestão de risco, como já falei, é, gestão de emergência, primeiros socorros, resgates, tem um capítulo bem interessante que fala sobre a geologia das montanhas, o ciclo da neve, ciclo da chuva, meteorologia de montanha, bem completo. E aí ele termina com sistemas de graduação, de escalada, alguns outros cuidados térmicos, cuidados com a temperatura e cuidados com o sol. Então, ele é um livro que ensina, é, que é para tanto para iniciantes quanto para experientes. Né? E é um livro que você vai acabar usando como um, um livro de cabeceira, para você consultá-lo sempre que houver necessidade. Então, aqui no capítulo de Camping, é, é, vestuário e alimentação, o que comer, o que vestir, que equipamento utilizar, manobras de emergência, de emergência, sistemas de abrigo, sistemas de calefação, né? é, combustíveis que eu posso utilizar, sistemas de tratamento de água. A preparação física, ele fala, ele, ele cria um programa de preparação física bem interessante para é, sair da zona de conforto e, e, e se preparar. As montanhas, um capítulo bem é, legal sobre orientação e navegação que passa pra, pela topografia, mapa, bússola, né? um pouco de gps, um pouco de coordenada, um pouco do, do uso do clinômetro da bússola com gps, bússola com mapa, mapa com gps, mapa sem gps, gps sem mapa, bússola sem mapa. Né? É, controle de movimento, controle de, de progressão né? no, na trilha, no caminho, na montanha, é, fundamentos da escalada aí já começa com, com, com a parte de, de segurança básica, cuidados com cordas, ensino de nós, cuidados com capacete, é, ancoragens, né? sistemas de ancoragem, como entender os cálculos de ancoragem, como realizar as ancoragens perfeitas, tipos, né? níveis, segurança, etc. Depois vem a parte de rapel, as práticas, as técnicas, as preocupações com com, com a desescalada, né? depois ele vem a, a parte da escalada em rocha equipamentos, técnicas escalada em rocha, posturas, chaminés, regletes, ou seja, ele aborda não da forma só textual, como uma forma gráfica, né, com ilustrativa, e isso aumenta bastante o entendimento, mesmo que em uma língua que de repente você não domine, mas você pega perfeitamente todas as as questões é, guia de cordada né, em rocha escalar artificial então ele ele abrange uma série de técnicas de fundamentos de entendimentos de macetes né, progressão na neve uso da piqueta né, do pilot o uso de campon não, tanto para subir quanto para descer, então, uma série de conhecimentos acumulados: orientação de resgate na neve, né? é, sondagem, é, progressão glaciar em Então, escalada alpina: como que funciona? Escalada em cascatas de gelo, técnicas e mais técnicas expedições, organização de grupos de expedição responsabilidade e liderança ou a relação com o outro né? identificação de, de, de riscos né? técnicas para voltar vivo técnicas para trazer para resgate né? então a questão de resgate alpino, resgate de em rocha, resgate em mapa, sistema de busca, e aí já entra depois na geologia de montanha, para você começar a compreender o ciclo do gelo, o ciclo da água, o ciclo do vento, né? o ciclo da neve, aí tem um capítulo sobre meteorologia de montanha bem interessante, e aí termina com sensações térmicas, índice de calor, etc. Então é um vídeo rápido, só para apresentar por cima é, um pouco do livro Montanhismo, A Liberdade dos Cumes. Esse é um vídeo que foi pedido por alguns amigos que sempre me perguntam e pedem imagens, etc., onde comprar é, um pouco mais do livro para ter aí na sua biblioteca. É isso.